Tá gravando. Hoje, dia 2 de junho, eu falo com ele, uma pessoa sensacional, uma pessoa que eu conheci aproximadamente 4 horas. Tô aqui com o Alemão. Tudo bem, Alemão? Tudo bom, graças a Deus. E você, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Alemão, me diga uma coisa, qual que é a sua especialidade na arte, Alemão? É na arte, então, meu amigo. Eu gosto muito de cantar, cara, sabe? Cantar, trazer alegria pro povo, sabe? É uma coisa natural da minha, da minha pessoa, realmente, sabe? Então eu tô meio animado agora. Sabe, é isso, né? E de música, assim, qual, qual que é a sua especialidade de música, o então, que, que você gosta mais? Então, rapaz, eu gosto canto sertanejo com os amigos meus universitários aí, sabe, tal de Neto, sabe, é canto mesmo uns é pagodinhos, umas músicas gostas pra igreja, né, porque tudo Nossa. pra Deus é bom, né. É, é são musiquinhas boas, assim mesmo, boa, boa, boa. Eu fiquei <risos> sabendo que tem uma dupla, é, é João Neto e Alemão, é verdade? <risos> João Neto e Alemão, é isso aí né João é mesmo. Neto Alemão. João Eu Neto é é e Alemão. Vindo na, nas redes sociais, no isso no isso, isso, tá, isso tá demais, né? É, então, a gente tá começando, é estamos começando agora há pouco <risos> tempo, sabe, então estamos colocando devagar ver se sai alguns comentários bons ou não, né, mas ele tá dando a iniciativa aqui, aqui, aqui. O nosso o nosso começo da nossa carreira artística né? e o é, é João Neto é José Neto é José Neto Ah José Neto tá o José Neto tá por aí não é, é. Tá, tá, então tá, é José Neto por favor José Neto aqui aqui pra cá. Aqui, aqui aqui tudo bem tudo bem pessoal conversar conversa com a gente um pouquinho com a imprensa é importante você tá participando do nosso programa também obrigado José Neto fala um pouquinho da carreira de vocês Realmente nós estamos iniciando esse novo trabalho, lançando esse novo CD e DVD, né? Já está nas mídias sociais, já está na internet aí, o pessoal fazendo uma divulgação e com certeza um trabalho que vai dar muitos frutos aí a gente esse trabalho. E, e pelo que eu estou vendo, vocês são bem novos, né? É, é um tipo de sertaneja universitária, alguma coisa parecida? Realmente, é, a tendência agora musical é, é uma mistura, né? Então a gente está aí dentro desse cenário musical, colocando o sertanejo no vestário, colocando outros ritmos, o Arrocha, né, que tá um, um grande sucesso aí. O, o alemão também gosta de cantar um, um funk aí. Inclusive, hoje, hoje a gente vai fazer um show aqui no Hop Hari, uhum. depois eu vou para casa e o alemão vai lá pra Parada Gay, que ele vai fazer <risos> um show lá também. Ah, sim. Fiquei sabendo mesmo, junto com a Daniela Merkel, né? A vai, Daniela, isso. Sim, fiquei é. sabendo, a gente, a mídia é muito rápida, né? Vocês podem dar uma palhinha pra gente de uma música de vocês, alguma coisa? Que vocês tenham o ah, meu, meu pronto, não tem problema ser é improvisado não. Aquela Lá. Aquela uh Lá. -huh. Aquela Lá um grande aquela sucesso, um grande <risos> sucesso é ótimo, que está sendo lançado na mídia e mais de 3, 4 trilhões de acessos no YouTube. Graças né, a é, Deus. Inclusive Deus. 2 trilhões de compartilhamentos no, no Facebook. <risos> a que está fazendo muito sucesso é Aquela Lá. Vamos lá? Vamos lá. Aquela Lá, Aquela Lá, Aquela Lá, Aquela Lá.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 Obrigado. Muito bom, muito bom. Parabéns para todos. Pra... Deus abençoe obrigado. bastante o trabalho de vocês. Obrigado, a carreira, obrigado, muito obrigado. E que, se Deus quiser, vamos se encontrar mais um dia aí. Vamos se sim, não, com certeza. A gente vai estar no meu programa um sim, dia, a gente sim, tá com conversando. Certeza. Com, com certeza, é um prazer. Gostaria de aproveitar. José Neto e Alemão. M manda um abraço para o abraço? É Um abraço. Manda um abraço para quem? Manda um abraço para o Um abraço para <risos> o José Neto. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu.